Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar de criativo. Como achar o criativo campeão, tá galera? Então eu vou mostrar para vocês a maneira que eu utilizo até hoje para achar o meu criativo campeão. É uma maneira muito simples, porém um pouquinho trabalhosa, porque você tem que ter processo, eu tenho processos ali para estar tá validando todos os criativos para me achar um criativo campeão, tá galera? E depois que eu achei o criativo campeão, eu não paro de testar criativos. Eu sempre tô em busca de novos criativos campeão, porque uma vez que eu achei um criativo campeão, e parei de pesquisar mais criativos é, Eu acabei Chegou uma época da minha campanha Que meu criativo ele parou de performar Ele é, começou a cair as vendas Naquele criativo Mesmo eu testando diversos públicos Segmentos totalmente diferentes Um do outro ali para ver se realmente o meu criativo Estava parando de performar Como ele performava no começo Então eu acabei parando minhas vendas Porque eu só tinha apenas um criativo campeão tá galera então eu vou mostrar para vocês como que eu faço um passo a passo bem simples de como que eu faço para achar um criativo campeão e toda vez eu vou só repetindo esse processo até achar outro criativo e deixando ele no forno quando um parar de performar eu subo o outro porque eu já fiz os testes tá galera então eu vou mostrar para vocês ali uma maneira bem simples uma organização bem simples que eu acredito que vai ajudar muita gente aí tá desenvolvendo um criativo que tá vendendo todos os dias ali, tá galera? Então a gente vai pra telinha do computador e eu vou mostrar pra vocês A ferramenta que eu utilizo pra achar os criativos É a, a Big Spy, né? Agora eu tô utilizando a ADS ADS Spy Porém a Big Spy já me su supre o máximo ali Eu não tenho que ficar pesquisando outras ferramentas A Big Spy... Caso você não tenha acesso a Spy, você pode utilizar também a ferramenta Biblioteca de Anúncio. É muito simples e muito fácil. É você digitar no Google Biblioteca de Anúncio Facebook já vai ali. Só você digitar o interesse que você quer, vai aparecer um monte de página ali para você estar tá pesquisando sobre os criativos. Então eu uso a ferramenta Big Spy, pego o criativo e, e começo a elaborar os meus criativos. Então a gente vai para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês um passo a passo como que vocês fazem. Vou mostrar para vocês um passo a passo. Como que é muito simples de estar tá achando o criativo campeão, tá galera? Então, sem muita enrolação, a gente vai aqui para o do computador e eu vou mostrar para vocês um passo a passo aí de como achar o melhor criativo, tá galera? Então, vamos lá. Estamos aqui, galera. Normalmente, eu utilizo a ADS Spy, porém, ela é muito cara, tá galera? Então, vou utilizar a Big Spy, porque é, você consegue utilizar ela totalmente de graça. Mas, caso queira pagar, você tem um plano ali de 9 dólares. 9 dólares, então, é muito, muito barato mesmo. Com o custo-benefício que essa ferramenta tem, tá galera. Então você pesquisa o termo aqui. Eu vou pesquisar aqui long hair, cabelos longos, né? E vou achar um criativo top. A gente eu vou te mostrar o conceito do que que eu faço, tá galera. Então vamos aqui. Aí aqui eu acho um criativo muito, muito bom que chama muito a minha atenção. E baixo esse criativo, faço a minha modificação que eu não explico para vocês. Eu não copio o criativo de maneira alguma. Eu sempre baixo ele no meu computador e faço uma modificação, tá galera? Então você vai pesquisar aqui o termo que você quer, tá? O nicho que você está pesquisando. Caso vocês não tenham, vocês vêm aqui no Google e digita... Bibliotecas de anúncio Facebook, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma maneira totalmente gratuita, tá bom, galera? Vocês conseguem pesquisar também o termo que vocês querem, tá? Aqui, ó, simplesmente carregou, você vem aqui e coloca o termo que você quer, tá, galera? Aí que aqui, aqui, ó, categoria de anúncio, né? Que ele vai precisar você vai colocar todos os anúncios e vai colocar aqui a categoria que você quer, o nicho que você quer, tudo bem? Voltando aqui, aí você vai baixar o criativo. Baixei o criativo e agora, olha, o que que eu faço? Eu vou abrir o pai aqui e explicar da maneira mais simples possível para vocês entenderem como que eu faço para achar o criativo que vende todos os dias, tá, galera? É um processo, é um processo que eu faço Toda vez, que eu vou, toda vez que eu vou querer achar um criativo campeão, eu utilizo dessa estratégia. Porque é muito simples. É como se fosse o receita de bolo, tá, galera? Na verdade, é o receita de bolo. Mas eu vou explicar de uma maneira aqui muito mais simples ainda, tá? Ó, o Pite está aberto aqui. Aí, o que, que a gente vai fazer? Deixa eu só maximizar aqui e mostrar para vocês aqui uma maneira bem simples, tá, galera? Aqui, ó. Achei o criativo. Deixa eu só colocar ele como preenchimento. Cor sólida. Vamos ver se vai... Tá, vamos deixar assim mesmo. Aqui, vamos supor que esse daqui é aquele criativo que eu baixei, certo? Eu vou modificar ele e vou fazer ele em 10 criativos totalmente diferentes um do outro, tá, galera? Ó, aqui, pá. Não dá pra me copiar, então vamos lá. Perfeito, galera. Eu abri o Paint e vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu peguei aquele criativo e modifiquei ele de um jeito bacana, que eu acho que Legal, certo? Aí, o que, que eu vou fazer? Em cima desse criativo que eu achei legal, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 10 criativos totalmente diferentes um do outro. Ó. Vamos supor que cada quadradinho desse aqui é um criativo, tá, galera? Então, aqui a gente tem 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho 10 criativos, certo, galera? Então, o que, que eu vou fazer? Desses 10 criativos, eu vou pegar 10 headlines totalmente diferentes uma da outra, tá, galera? Aqui, ó. 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo, eu tenho 10 criativos e 10 headlines totalmente diferentes uma da outra. O que, que, que eu vou fazer agora? Eu vou subir uma campanha para cada criativo e cada headline, eu vou subir uma campanha para R$10,00, tá, galera? Esse, esse teste é para um ticket ali de até reais, tá, galera? Não adianta você querer subir com uma campanha de R$10,00 e querer vender um produto de R$499,00. Pode ser que até venda vai demorar muito. Então, essa estratégia que eu estou utilizando aqui é para um produto ali de até 100 reais ali no máximo, ali 150. Que você consegue fazer uma venda com 10 reais, tá, galera? Mas no máximo, ali 100 reais já tá o limite, muito bem, tá, galera? Então eu fiz o quê? Fiz 10 criativos, baixei um criativo ali do Big Spy ou da ferramenta é, Biblioteca de Anúncio, baixei ela, modifiquei e gostei daquela modificação. O que, que eu vou fazer agora? Fazer 10 criativos baseado nessa, nessa modificação que eu fiz. O que? Para mim testar amplas oportunidades ali dentro do Facebook, tá bom? Fiz esse procedimento de testar 10 criativos e 10 headlines totalmente diferentes uma da outra, Wally. E agora, o que, que eu faço? Qual, qual que é as métricas que eu vejo? A gente está procurando teste criativo. A gente quer que o Facebook mostre para nós qual desses 10 criativos está com a melhor performance, tá galera? Então o que, que eu faço? Eu pego aquele criativo que saiu... Vamos supor que um desses criativos aqui saiu venda, eu não estou buscando venda, eu estou buscando os melhores números, tá galera? Depois eu vou, pesquisar, é, depois eu vou procurar venda, agora eu só estou procurando qual que é o, o melhor número desses criativos que o Facebook vai me trazer. Então eu joguei 10 reais aqui, não vou gastar 100 reais para me validar esse criativo que no começo da manhã eu vou subir meia noite. Quando for ali em volta das 10, 11 horas da manhã, o Facebook ele já vai me mostrar alguns dados já. De quantas pessoas clicaram, quantas pessoas chegaram até o final do funil, quantas pessoas tiveram interesse no meu criativo, qual que é a taxa de CTR, qual que é a taxa de clique. Então, eu vou ver tudo isso daí para mim tomar uma decisão. Depois que eu tomei essa decisão, eu achei um criativo aqui. Vamos supor que esse criativo aqui, ó, o, número, o número 1... Agora ele tá preenchendo, agora. agora eu não quero, agora eu quero só o contorno. Aqui ó. Esse criativo com essa headline, ele deu muito boa. aí ah, então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse criativo aqui, tá galera? Esse criativo aqui, que deu muito boa com essa headline, e vou jogar ele para cá. Vamos supor que é ele aqui ó. Vamos colocar aqui. Ele tá aqui ó, e tá com essa headline. Então, o Facebook me mostrou que esse criativo aqui, ele está excelente. Ele performou muito melhor do que o outro. O que, que eu vou fazer agora, Olhe, Agora eu vou pegar esse criativo aqui. Eu tenho duas opções. Pegar esse criativo. Pegar esse criativo que deu muito boa e fazer o quê? Testar 10 headlines e 10, 10 copies totalmente diferentes com a mesma imagem, tá, galera? Então, agora a gente vai testar copy e headline. O que, que eu vou fazer? Normalmente, eu faço isso, tá, galera? Pego 10 copies e 10 headlines totalmente diferentes uma da outra. Com o mesmo criativo aqui. Ó. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com esse mesmo criativo, tá, galera? Peguei 10 headlines 10 copies totalmente diferentes. E vou testar em cima desses, desse criativo aqui que deu muito boa, tá, galera? Aí... O Facebook ele vai me mostrar, ó, essa headline com esse criativo deu bom. Essa headline com esse criativo deu totalmente ruim, tá, galera? Então eu vou fazendo esse teste. Aí agora eu vou testar, começar a testar o meu público em cima disso. Depois que eu achei o criativo campeão, a cópia headline que tá vendendo. Agora é a hora da venda, que eu vou testar a Cópia Headline para ver qual delas que vai sair venda. Começou a sair venda? Aí eu começo a testar o público. Aí eu já achei o criativo. O criativo que está vendendo. Eu sei que com aquele valor de 10 reais aquele criativo vende. É só aumentar o orçamento. Ou só começar a duplicar para testar os públicos. Para ver qual público que vende mais. Achei aquele público que vende mais. Eu começo a aumentar o orçamento tá galera aumentando o orçamento ali de 20 25% ao dia já tá de bom tamanho porque se você passa de 25% 30% o Facebook às vezes acaba trocando o seu público ali tá então no máximo ali 25% já tá bom Pra você aumentar diariamente, tá galera? Ou Então é uma maneira que eu utilizo, eu sempre utilizei, eu te tentei fazer diversas vezes para testar outros modos de testar criativo e nem não deu muito certo. Esse criativo eu faço todo domingo, tá galera? Todo domingo eu começo a fazer 10 criativos e já começo a testar durante a semana. Então assim, de semana eu começo a testar. E sábado e domingo, eu sei que o meu público vende bastante, eu começo a testar, a, a começo a escalar sábado e domingo, tá, galera? Porque se saiu durante a semana, eu sei que no domingo vai estourar de venda, porque eu já conheço o meu público. Assim você consegue trabalhar de uma maneira muito simples, tá, galera? Então essa, galera, é a maneira que eu utilizo para fazer os testes criativo. Não tem um pulo do gato, eu tenho que testar um criativo, né? Então esse daqui é o conteúdo, vai vir conteúdo novo aqui pro canal, tá, galera? Eu expliquei no outro vídeo que eu vou estar... Tá é, trabalhando um pouquinho mais também sobre criptomoedas. Eu achei um assunto bem interessante. Eu vou trazer aqui para o canal, onde a gente vai conseguir ter uma renda absurda, tá, galera? Absurda mesmo. Eu tô inacreditável com o poder que a gente tem nas, nas criptomoedas e eu não sabia, tá, galera? Então, se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, é, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?